Existe uma Cristiane antes e depois dos cursos da professora Rita Gonçalves. Isso eu posso assegurar com tranquilidade. A expansão da assessoria, a mudança no meu trato profissional, tudo isso em razão do meu contato com os cursos da professora Rita, sem dúvida nenhuma. Riqueza desse conteúdo complexo mas a clareza sem ruído nenhum da didática da professora Rita e a sua ética imbatível. Esse é o sucesso desse conteúdo, sem dúvida nenhuma, do conhecimento que transforma. O grupo exclusivo do Telegram é um bônus, nosso aprendizado contínuo, que conta com mais de 300 profissionais de todo o Brasil. Não são cursos que te ensinam a resolver problemas, são cursos que te ensinam a não ter problemas, por isso contas 100% aprovadas.